E aí, gurizada? Começando mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou mostrar uma das minhas primeiras aquisições aqui em Europa. Ah, tô gringo já, né? É o seguinte, acompanha aí. Comprei um carro, segue a vinheta e é nóis. mais, chega mais, vou mostrar pra vocês o poçante se <risos> <risos> só o um Smart 2005 é desse tamanho aqui mal <risos> cabe tu? quase consigo abraçar o tá? carro, mas é bem bonzinho de andar aqui na cidade bom de estacionar, como estou trabalhando com entregas, então facilita muito e também a zona onde a gente mora, tipo, é no centro de Lisboa, bem no centrão mesmo. Então é muito difícil, a gente, tipo, eu fiquei uns 10 minutos aqui procurando vaga pra conseguir estacionar. Então, Isso teve sorte, né? Porque às vezes é, demora só, bem às mais. Às vezes eu fico meia hora, uma hora procurando e não acho de jeito nenhum vaga. Mas aí, dei uma olhada, mostra aqui. Tem algumas coisinhas, assim, um ferrojado aqui, um ferrojado aqui. Mas, no geral, ele tá bonzinho Eu não fiz o vídeo antes pra vocês Porque eu tinha levado ele pra revisão Eu comprei e já levei direto pra revisão Pra arrumar tudo que tinha Tem o teto panorâmico, já vou mostrar pra vocês uh, Bora dar uma volta? Bora Galera, só pra mostrar pra vocês aqui por dentro Melhor Então, bata ah, tá meio quebrado esse negócio Eu Vou trocar isso aqui É uns 15 euros esse, esse negocinho então esses carros aqui, esses smarts, são tudo automático Não tem embreagem Tem o pedal da embreagem, embreagem ele tem Mas... Seguinte... Isso aqui é uma caixa elétrica Então... É tudo elétrico Isso aqui tu pega e faz aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó, liga Ó, neutro Liga o carro Daí passa aqui, ó, pra primeira, ó, marcou a primeira e aperta o botãozinho e ele fica automático, ó. Daí é só acelerar, frear e se quiser botar ré e aí tem que engatar aqui. Mas esse carrinho é muito fácil de dirigir, muito de boa. E dizem que costuma dar problema esse negócio elétrico, mas vamos ver, até agora deu bom. Versão aqui com essas rodas, eu acho a mais bonitinha, a roda 15, o tamanho do carro fica é bem grande. E é isso, a gente chegou no parque, vamos treinar ali. Ó, a gente tem umas barras, uns pesos. Se não tiver interditado, né? Acabamos de tomar o pré-treino Kong branco, Kong me patrocina aí e bora, vamos lá. Então, grisado. Esqueci de falar uma coisa para vocês, muito importante e o que todo mundo quer saber. Quanto é que foi esse carro? Então, quanto é que é um smart no Brasil? Um smart no Brasil, acho que nem tem esses modelos. Lá, acho que só tem um modelo mais novo, né? O modelo mais antigo, 2005 não tinha. Mas aí o modelo mais novo que tem lá deve ser uns 40 mil, não sei. Nesse eu paguei 1.500. Então. Euro. Euros. É, claro, euros. Quase 10 mil reais. É, mas 1.500 euros aqui é muito mais fácil de fazer Sim. do que fazer 10 mil reais lá no Brasil. Com certeza. Então tipo 1.500 euros, um mês e meio trabalhando, vou okay. tirar 1.500 euros e comprar o um carro. Do Brasil, para comprar um carro desse jeito, vai ter que trabalhar no mínimo um ano. Então vale a pena. Tô fazendo umas arrumações que tem que fazer nele, porque aqui a gente tem uma vistoria Todo ano, vistoria obrigatória, que eles, eles fazem uma revisão do carro para ser aprovado para circulação: ver tudo, suspensão, pneus, luzes, até os amortecedores do carro, eles dão uma olhada. Uh, e é isso. Uh, fiz esse vídeo rapidinho para vocês, só mostrar o carro mesmo. A gente acabou de treinar, mostra o parquinho para a galera, mesmo parque do último vídeo. E se vocês quiserem ver mais vídeos assim, deixa nos comentários aí, deixa um likezinho pra ajudar no canal. E tamo junto, até a próxima.